Fala galera, vim aqui hoje mostrar pra vocês um pouco da linha XS Wireless da Sunrise. É este microfonezinho aqui que tá me gravando agora né? Eu vou colocar ele, lógico, com uma lapela Acompanha aí com a gente essa série de vídeos Vão ser quatro vídeos dedicados a cada um dos produtos da linha Então vem com a gente Música e aqui o Presentation Basic Set, vamos abrir e ver o que vem nele. Então aqui você tem o receptor XLR e o transmissor P2. E uma das coisas que mais foram perguntadas aqui para gente é a questão do wireless. Tá, eles são via wireless mas e o Wi-Fi ele não vai atrapalhar se você tiver um ambiente que tem Wi-Fi ele vai atrapalhar a conexão entre o transmissor e o receptor e eu vou te dizer com segurança que ele não vai atrapalhar O Wi-Fi não vai causar nenhum problema de transmissão aqui mesmo no estúdio a gente tem dois pontos de Wi-Fi funcionando aqui agora Fora os que estão próximos, né? Mas aqui dentro tem dois pontos de Wi-Fi e o som, como você pode ver, tá pegando normal. Por que isso? Por que essa mudança para o wireless? Muitos microfones ainda hoje são utilizados via rádio. Por que a Sennheiser está postando no, no wireless? É muito simples. Quem já trabalha com via rádio sabe o quanto é difícil achar uma frequência. Tem até uma brincadeira aqui na Paulista, aqui em São Paulo, que na Paulista você não consegue achar frequência. Você pode ir com o microfone que for ver a rádio que você não vai conseguir. Por quê? Tem interferência de sinal digital de televisão, 3G, 4G, é, é muitas informações e você não consegue achar a frequência para você conseguir operar o seu microfone sem interferência. E com o wireless você não tem esse problema, ele não vai te deixar na mão. Aqui você não precisa escolher a frequência, você simplesmente liga e ele já está operando, dentro do seu limite de 75 metros. O que vale lembrar é sempre que essa medida né, ela é feita em campo aberto. Então quando você tem uma parede, é, um prédio alguma coisa barrando esses 75 metros diminui só que essa linha também ela é pensada uma curta distância né então você está perto da sua câmera e gravando ela não é para distâncias enormes né para isso existem outros modelos mas dentro dessa metragem esse microfone com certeza vai te surpreender e vai ser ótimo no seu setup, primeiro pela portabilidade dele, você consegue carregar no bolso, uma unidade completa, consegue carregar no bolso, ele tem autonomia de 5 horas de duração, então você não, tem, você não terá o problema nem do, de frequência e nem de bateria acabando toda hora, como é o caso das pilhas. Então, para quem é pensado esse kit da Sennheiser, ele tem o transmissor P2, né? então para quem utiliza microfones de entrada P2, geralmente as lapelas, e o receptor é em XLR, ou seja, para quem vai estar tá utilizando um gravador externo ou até uma mesa de som. Esse kit, diferente de um outro modelo, ele não vem com a lapela, né? A lapela em P2. Então ele é pensado para quem já tem um microfone de qualidade e não pretende adquirir outro. Então você vai colocar o seu microfone P2 nele, o receptor entrada XLR vai no seu gravador externo e esse é o seu set. Né? Ele é, vai ser interessante para quem tem, às vezes, um microfone de fio, uma lapela de fio, por exemplo, P2, mas isso atrapalha muito a gravação. É, o entrevistado, às vezes, não pode se mexer, não pode ali e aqui. Com isso, você acaba esse problema. Você vai plugar a lapela que você já tem no transmissor. O transmissor vai ficar com o entrevistado e o receptor vai ficar lá na sua mesa de som ou no seu gravador. E assim, evitando qualquer problema com o fio. Mas eu já sei o que você vai me perguntar. Você vai dizer, mas a qualidade do microfone via rádio não é maior do que a qualidade do microfone via wireless. Bom, eu já vi até alguns profissionais dizendo isso, só que na verdade é o oposto. A melhor qualidade está no wireless. Por quê? Os microfones via rádio, para eles fazerem né, a transmissão, entre o meio da transmissão eles têm que comprimir o arquivo e depois né, expandir o arquivo normal. Com o wireless não, ele é enviado integralmente, então você não tem nenhum tipo de compressão, ou seja, o som sai exatamente como ele é. Então isso vai dar um ganho de qualidade muito grande no seu vídeo. E a gente sabe que às vezes o áudio é deixado um pouco de lado, então esse é um kit Interessante por esse lado, ele consegue agradar os dois tipos de profissional, os iniciantes e os que já estão um tempo no mercado. Porque ele tem a qualidade de quem já está no mercado busca e precisa e também ele tem a portabilidade de quem está começando também necessita. Como eu já falei, isso daqui você põe no bolso e ele te entrega uma qualidade profissional para as suas produções. E além desse modelo que eu acabei de mostrar para vocês, a linha XS Wireless da Sennheiser ainda conta com mais três opções, que são eles. Temos o Levalier 7, que vem com um receptor para mesa ou gravador externo, um transmissor para lapela e uma lapela Sennheiser. Temos o Portable Interview 7, que vem com um receptor e um transmissor para microfone de mão. Temos o Presentation Basic Set, que vem com um receptor para gravador externo e um transmissor para lapela. Me diz aí, o que você achou dessa novidade da Sennheiser? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. É muito importante que você se inscreva. A gente está criando um conteúdo todo dia, aí está saindo vídeo. Então, se inscreva no canal para você não perder nenhum. E também acompanhe as nossas demais redes sociais. E, importantíssimo, acompanhe os outros vídeos da série para você ficar por dentro de toda a linha XS. Valeu, até o próximo vídeo.